Olá, eu sou Elton Melo e tenho a honra de apresentar para você o meu mais novo livro, o meu mais novo lançamento, Restaurando o Romance no Casamento. Ao longo desse ano de 2021 e também 2020, em função desta pandemia, nós tínhamos programado um retiro para casais, cujo tema era a restauração do namoro no casamento. Eu fiz muitas pesquisas, gastei mais de quatro meses fazendo a pesquisa, para montar os seminários para este retiro de casais. Infelizmente, veio a pandemia e não foi possível eu poder realizar este retiro de casais, juntamente com a nossa equipe aqui da Igreja Batista Independente de Curitiba, mas a gente aproveitou todo o material que foi pesquisado e saiu este livro, Restaurando o Romance no Casamento. Eu tenho certeza que esse livro será muito especial para a sua vida, para o seu relacionamento conjugal, eu tenho certeza que vai fazer algo tremendo em você, porque apesar de ser um livro não muito grande, ele tem apenas 104 páginas, é um livro que foi escrito com muita pesquisa, dedicação e muito empenho para que você pudesse receber um material de excelente qualidade e que realmente traga edificação para o seu casamento, restauração para a sua vida. Eu quero rapidamente mostrar para você algumas partes deste livro que eu tenho certeza que vão impactar você positivamente. Em primeiro lugar, a capa deste livro representa um homem e uma mulher, já numa idade mais madura, né? vamos dizer assim, já aquela meia-idade, que é o momento em que a gente para para repensar o casamento, ou que deveria, pelo menos, parar para repensar o casamento. Né? Então, aqui este casal está sentado, olhando para o horizonte, para frente, e percebendo as possibilidades que podem ainda é, acontecer no seu casamento. Ah, é evidente que o nome, os autores desta capa, né, eles não aparecem, porque não é o importante o rosto deles, o importante é que eles estão pensando a respeito de algo para as suas vidas. Né? Este é um hábito que todos nós, casais, Precisamos ter de vez em quando, que é parar, ficarmos quieto, contemplando o horizonte, pensando a respeito da vida, e essa é a imagem que eu quis trazer para você. O lançamento deste livro será no dia 12 do 6, agora, próximo sábado, e este livro estará disponível na Amazon.com.br. Você pode acessar o livro até através deste endereço que eu estou colocando ali, mas depois eu vou também disponibilizar um endereço para você de uma forma mais simples, e eu quero rapidamente mostrar para você algumas partes importantes deste livro, do que ele aborda, o que ele traz de novidade para nós. Esse livro vai estar disponível num primeiro momento em formato de e-book, né, pelo Kindle. Então, se você tem o Kindle da Amazon, você vai poder entrar lá, comprar o Kindle, comprar a, o arquivo né, e baixar para o seu equipamento. Ou se você não tem o aparelho da Amazon, você também pode baixar um aplicativo que é compatível com todo qualquer outro equipamento. E aí, então, você vai ler todo o conteúdo deste livro no conforto do seu celular, ou do seu tablet, ou até do seu computador. Eu espero que em breve a gente tenha condições de lançar o livro físico, assim como está esse aqui, né? Olha, olha que legal. Bem diagramadinho, bem feitinho. Um livro escrito com muito carinho e com muita dedicação. Porque eu sei que eu estou tratando de coisas muito sérias quando se relaciona com casamento. Então, em breve, se Deus quiser, nós vamos ter o um livro físico para poder é, disponibilizar para você. Mas, nesse primeiro momento, apenas o livro no formato e-book, que estará disponível na Amazon.com.br. Ah, claro, também toda e qualquer loja Amazon pelo mundo, são 14 lojas, é, a maior livraria do mundo e os livros estarão ali disponível apenas em português deste primeiro momento, mas já vai servir para abençoar, para movimentar aí a comunidade brasileira ao longo deste mundo, em torno deste mundo todo. É, também algumas pessoas me pediram, né, eu fiz um teste aqui com a caneca do, do Restaurando o Romance no Casamento, e recebi um feedback positivo muito bom, e provavelmente a gente vai ter também a caneca Restaurando o Romance no Casamento. Um marco celebrativo aí para este momento tão importante da sua vida. Eu sempre falo que é importante celebrarmos as nossas conquistas, porque se nós não valorizarmos o que nós alcançamos, quem é que vai valorizar, não é verdade? Então é muito importante restaurar o romance do casamento. Você vai poder comprar este livro na Amazon.com.br por apenas 19,97. Ah, você vai dizer, mas é muito caro? Não. É um grande tempo de pesquisa investido na confecção deste livro. Foi um esforço muito grande e eu tenho certeza que este valor é muito pequeno diante de tudo aquilo que eu estou disponibilizando para você. Mas eu tenho uma surpresa para você. Do dia, 16, do dia 12 até o dia 16 de junho, todas as pessoas que acessarem o Amazon.com.br e escreverem lá Restaurando o Romance do Casamento ou acessarem pelo link que eu vou disponibilizar para você, você vai receber este livro gratuitamente. Isso mesmo, completamente de graça. Né? Olha que coisa boa, estou dando um presente para você. Além dos R$19,97 que você não vai pagar na promoção desses quatro, cinco dias, do dia 12 ao dia 16, você ainda vai receber os meus quatro, cinco meses de trabalho para realizar este livro. Bom, então eu quero que você valorize este presente, porque ele é um presente bastante significativo. Tudo que está escrito aqui tem muito conteúdo para edificação. Muito, olha, tem alguns testes aqui dentro do livro. Tem muito conteúdo para fazer com que a sua vida viva o melhor, desfrute do melhor. E eu tenho certeza que isso será muito especial para o seu casamento. Então eu vou disponibilizar o link para os meus amigos. Se você quiser, me inscreve, né? manda um e-mail para mim, ou então você é, acessa o meu WhatsApp, você sabe onde você me conhece e sabe onde me encontra. E aí eu quero disponibilizar para você gratuitamente esse livro nos primeiros cinco dias. Depois, quem perder a promoção de lançamento, aí não tem jeito, né? tem que pagar o preço do livro. Mas eu digo para você que vale a pena, o livro está realmente muito bom. Uh, também lá no site da Amazon, quando você entrar ali, você vai ver um descritivo do que é o nosso livro. Então, você tanto pode entrar pelo link que eu vou te fornecer, que está aí na tua tela, como você pode entrar no site da Amazon.com.br e digitar ali na pesquisa Restaurando o Romance no Casamento. E com isso, você vai, então, acessar esta página do livro. Ali agora está o preço de R$19,97, mas no dia 12 e depois até o dia 16, estará um preço zerado ali. Você vai precisar clicar ali no botão e vai fazer uma compra. Só que essa compra, você não vai pagar por ela. É uma compra zerada. É uma compra com uma outra qualquer. No entanto, não tem um preço. Você tem que fazer um cadastro na Amazon, se você ainda não tem. E você vai receber, então, o arquivo do e-book deste livro para você ler aí no seu smartphone, para você ler no seu tablet ou no seu computador. Ok? É, o que, que tem de bom neste livro? Quais são os conteúdos do livro? Olha, neste livro eu tenho um prefácio feito pelo pastor, é, meu amigo, né, colega, Mauro Serafim, que é professor de direito, é um, um excelente é, é, teólogo e é uma pessoa, assim, com uma experiência de vida muito grande. Então, ele fez o prefácio desse livro, está fantástica. Só a lida do prefácio já edifica muita gente. Tem uma apresentação que eu fiz para você, de como eu e a nice, nós vencemos algumas barreiras, dificuldades no nosso relacionamento. Estamos casados há 36 anos, então a gente fala, escreve coisas que a gente sabe que, de alguma forma, vão resultar em coisas positivas para a sua vida. Né? E aí tem todos esses textos que estão dentro deste livro, né? O seu casamento é sério ou ele é um caso de amor? Como é que é o seu casamento, né? Você é comprometido ou você é apenas envolvido no casamento? Eu quero falar também sobre a bela simplicidade do amor. É isso aí. O amor é simples. O amor ele é permanente, mas né, a gente precisa aprender a amar. Uh, eu quero falar também sobre como você pode apreciar o seu romântico interior. Todos nós temos uma capacidade muito grande de amar, uma capacidade muito grande de ser romântico. E eu tenho certeza que você vai descobrir algumas fórmulas ali. Né? Voltando ao básico do amor e do romance, várias qualidades e diferenças entre os sexos, que às vezes as pessoas criam é, é, algumas barreiras por conta disso. né é, Vou falar sobre os boletins de relacionamento. O que é boletim de relacionamento? Você se lembra quando você era estudante, né que tinha o dia do boletim e ali você tinha que levar o boletim para sua casa, para o seu pai, para sua mãe verem... E eles, evidentemente, lhe cobravam alguma mudança, alguma melhoria. Então, eu vou te ensinar aqui a fazer um boletim de relacionamento para você sempre estar se autoavaliando ah, sobre o seu casamento, sobre a sua vida conjugal, para que ela não se torne um marasmo e você possa desfrutar do melhor que foi preparado por Deus para nós. Né? Nós vamos falar também sobre os mitos do casamento. Aqui eu cito alguns mitos, lá no meu site eu tenho outros textos que falam de mitos do casamento, esses são gratuitos para você acessar. Então eu trabalho alguma coisa importante aqui a respeito dos mitos, das crenças limitantes que acontecem no casamento, e a gente vai trabalhando assim esse contexto, esse conjunto. Né? É, quero também que você possa aprender a celebrar o seu relacionamento, como é importante aprendermos a celebrar cada conquista. Quero falar um pouquinho para você como que, aos poucos, a gente pode ir longe. Né? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, a gente constrói uma vida muito grande. Eu abordo também aqui neste livro as regras do romance. Né? O romance tem regras, o romance tem momentos, etiquetas, e a gente trabalha um pouquinho isso. Quero falar também sobre como você vence o medo de escrever uma carta de amor para a sua esposa, para seu esposo. É, eu abordo também aqui a respeito de como fazer tudo juntos, né? qual a importância do casal andar junto no seu dia a dia. E ainda abordo algumas coisas importantes a respeito de presentes. Né? Todo mundo gosta de ganhar um presente e eu também gosto de dar presente. Né? Estou dando este livro de presente para você no lançamento. Mas no casamento isso é fundamental, aprender a dar e receber presentes. Né? E a gente trabalha ainda a respeito dos hábitos do casamento, né? e aí tem algumas coisas que nós vamos meter a colher nessa relação toda aí. né? Eu falo um pouco sobre a importância de libertar a sua criança interior. Nós crescemos, amadurecemos, mas não deixamos de ser jovens no nosso espírito e a gente precisa liberar este, este jovem interior aí, esta criança interior, para que ela possa ser aquilo que Realmente ela dá prazer, dá alegria na vida conjugal. E eu termino falando a respeito de como praticar o perdão e dos três pilares do casamento. Olha, só esses dois últimos tópicos do livro já vale o livro inteiro. Bom, então eu quero deixar essa recomendação para você, Restaurando o Romance no Relacionamento. Eu tenho certeza que o seu casamento, a sua vida conjugal, eu tenho certeza que a sua vida pessoal será muito impactada pela leitura deste livro. Então corre lá na Amazon.com.br, a partir do dia 12, só no dia 12 vai estar disponível. Até o dia 16 você vai receber gratuitamente este livro e você então vai poder compartilhar este livro com o seu amigo, com a sua amiga, porque eu vou dar um link para você, e com esse link, o seu amigo a sua amiga também vão poder receber este livro gratuitamente. Se eles não me conhecem, você diga assim, olha, eu tenho um amigo que mora em Curitiba, acabou de escrever um livro sobre casamento e eu quero que você seja abençoado lendo este livro. É um livro curto, é um livro simples, é um livro rápido de ler e eu tenho certeza que será muito especial para você. Bom, querido, então meu querido amigo, minha querida amiga, eu conto com você na divulgação deste livro. Eu conto com você para que a gente possa juntos alcançar muitas e muitas vidas e assim a gente consiga experimentar tudo aquilo que é melhor para nós neste tempo e eu estou muito feliz com este lançamento, estou muito contente. É algo maravilhoso, este é o terceiro livro que eu lanço este ano, né? do começo do ano lancei um, agora no começo de maio lancei outro e agora é, em junho lançando outro, eu tenho a certeza, a convicção de que você vai ser muito edificado com a leitura deste livro. A nossa mente, ela precisa ler livros bons para ser nutrida, para que a gente possa ter positividade, para que a gente possa ter alegria na vida. E este livro vai contribuir, realmente vai contribuir no seu casamento. Tá bem? Então fica ligado aí e no dia 12 eu vou mandar o link para você, você compartilha isso. Vai estar aqui também no YouTube o link do livro, para você poder baixar o livro até o dia 16 gratuitamente. Ah, eu queria pedir um favor para você. Eu estou te dando um livro, o livro custa R$19,97, um pequeno investimento, né? mas o livro tem quatro meses do meu trabalho nele. Eu queria pedir que você pudesse me ajudar também. Além de divulgar o livro, eu queria que você escrevesse algo sobre a importância da restauração do romance no casamento. Bom, se você tiver condições de ler o livro e me trazer, assim, me mandar e enviar de volta um feedback, um comentário a respeito do livro, eu vou ficar muito feliz. Bom, eu quero poder ouvir a, a sua história. Se você tem uma história para compartilhar também, pode compartilhar comigo. Eu quero que você experimente tudo que é o bom que está nesse livro aqui, para que a gente possa realmente alcançar novos amigos, fazer novos amigos né e de uma forma muito legal a gente impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. e para terminar você tem o meu site alcancevitória.com.br além do casais restaurados.org que é um site apenas específico para casamento mas no site é, é barra romance ou então está aqui em cima o endereço romance, você tem esta matéria que tem toda a explicação do nosso livro, né? toda a explicação do livro está aqui, você pode acessar agora esse, esse endereço aí, wwwalcanvitória.com/romance e ali então tem a minha, a minha explicação deste livro, por que, que eu escrevi este livro, tem o prefácio feito pelo meu amigo Mauro Serafim, e tem a minha apresentação deste livro, é, juntamente aí com a minha esposa, indicando para você este livro. Eu quero que você possa ler, eu quero que você possa desfrutar deste livro e eu quero que você se alimente, alimente a sua mente, alimente o seu coração com coisas boas e que você desfrute do melhor. Muito obrigado pela tua assistência, muito obrigado pela, pela sua amizade e eu quero compartilhar com você coisas boas deste tempo. Até o próximo vídeo, quando eu volto com mais uma dica para restaurar o romance do seu casamento. Ou melhor, restaurando o romance do seu casamento. Por que restaurando? Porque é, o tempo todo nós precisamos estar avaliando o nosso casamento e melhorando o nosso casamento. Por isso, restaurando o romance do casamento. Este é um presente para a sua vida, é um presente para o seu casamento. Desfrute dele e seja muito feliz.